E aí pessoal, beleza? Aqui no canal do Gamer Jiba, o first video é, direto do Minecraft modo criativo. Porque eu tô jogando modo criativo? Vocês devem estar pensando, porque o meu Minecraft não é original. Pirataria é crime. Opa, oh, porque... É porque feda-vada Ô, oh. Aí carninha pra mim véio. É carninha, obrigado porque Eu gosto de carne Agora Continuando, eu vou fazer uma casinha aí pra mim Vamos ver se vai ficar foda a casinha né eu, É minha primeira vez jogando pra valer assim um vídeo Minecraft Vamos ver se vai ficar foda Matar porco é crime Cometendo crime O oh, que, que eu achei aqui? Uma sozinha, que legal ah, Deixa eu ver, onde eu vou fazer uma casa? Deixa eu pensar ah, Vamos ver, acho que eu vou fazer aqui Esse bagulho aqui, perto do Com vista para o mar e porquinhos, para me dar carninha. Porquinha. Ah, tá bugado. Puta que Obrigado, não pode invadir minha casa. É crime invadir minha casa. Senhor porquê Deixa eu ver, eu acho que eu vou precisar de uma 70 porra dessa. Deixa eu ver, 70. Obrigado. 70, tá certo. Tem 70. Eu tenho minha caminha prontinha. Ah, eu a linha seis. Vamos botar. Vamos botar. Opa, boiei. Oh. Opa, boiei. Que barulho na água é esse? Quem tá na água? Ah, porque mais manjo na água. Opa! De novo. Eu ah, vou adiantar essa parte com certeza. Porque eu sou lento demais. Hein? Puta que... depois eu ainda não sei nem fazer tempo. Aí, ah, ó. Uma parte pronta Digamos assim, pronta, entre aspas, né? Ixi Maria Deixa eu ver o que, que eu vou fazer Vou quebrar essa graminha, que não quero grama na minha casa não Tá fodinho minha casinha Agora o que que eu faço? Não tenho o que fazer Porque está tocando uma música e está me deixando com medo Essa música está me deixando com medo. Vou dar um...